Olá apostadores, nesse vídeo rápido eu vou te mostrar um novo desdobramento em comum que está garantindo prêmios na Loto Fácil praticamente em todas as semanas. Então eu vou acessar o sistema junto com vocês e gerar alguns jogos para vocês verem como funciona. Se eu estivesse aí no seu lugar, vendo esse vídeo, eu também não ia acreditar, mas além de ver com meus próprios olhos... O desdobramento funcionando, eu apliquei e venho aplicando o desdobramento e ele é responsável por todos os meus resultados hoje. Este método secreto é feito em duas etapas, por isso funciona tanto, primeiro eu analiso de forma correta os resultados anteriores, pego dezenas incomuns que você não pegaria e depois o segundo passo é jogar dentro do, do sistema as informações que vão gerar 13 jogos. Apenas 13 jogos vitoriosos para você. Agora, o que eu não quero ver nesse vídeo é aquele tipo de comentário. Não tenho dinheiro para jogar, não tenho dinheiro para sistemas, não funciona para mim ou né? até não funciona no geral. Sistemas não funcionam. Primeiro, se você precisasse ter sorte para ganhar, você nem estaria jogando. Se você tem sorte, você tem condição boa, não teria que precisar jogar para ganhar dinheiro. Certo? Até aqui eu tô correto. Segundo, você também não pode falar que não tem dinheiro. Se o seu objetivo é ganhar na Loto Fácil, você precisa jogar. ponto. E por último, se você mora na Terra, você não é um alienígena. Se você tem um cérebro ativo que funciona, esse estilo de jogo funciona para você, pois ele é uma brecha no sistema da Loto Fácil, por isso Garante Prêmios. Agora eu vou mostrar o sistema para você. Depois que você analisa os jogos anteriores, você entra no sistema e gera os jogos dessa forma aqui. Primeiro você vai colocar um login e senha, um acesso. E vai clicar em entrar. Aqui, a primeira etapa, você pode ver que é um sistema muito simples, que você não vai ter nenhuma dúvida. A primeira etapa é escolher 13 dezenas. Essas 13 dezenas você já tem que ter analisado antes de colocar aqui. Então, eu vou colocar minhas 13 dezenas. Agora, me resta apenas 12 para formar os 25 números que a lotofácil tem. Então, você simplesmente selecionar esses 12 números aqui que me restam. Simplesmente selecionei esses 12 números aqui que me restam, que não estão dentro daqueles 13 que eu selecionei primeiro, e clico em gerar jogos. É muito simples. Já foi gerado aqui 13 jogos, 13 jogos vitoriosos, que você tem que apenas colocar no seu volante e ir jogar como você pode ver aqui. E se você errou algum número ou quer gerar mais jogos, é só clicar aqui, ó, em um par jogos, ok, e escolher os próximos 13 números e o, e o restante, né, os 12 números que faltam para gerar mais 13 jogos. Então, eu vou escolher algumas dezenas e vou olhar no, re no último resultado da Loto para ver se eu fiz algum jogo e peguei algum prêmio. Então, eu vou escolher algumas dezenas, como se eu tivesse feito alguma análise. Vou começar aqui então. 2, 6. Lembrando que são 13 dezenas, tá? 9, 10, 1, 18. Cadê 18 aqui? Vamos deixar, vamos, eu gosto de 18, 19, 22. Hum, essa sequência aqui é boa. 1, 2, 3. É uma sequência boa. 25. 11, 23 e Opa, o 4 aqui. Me restaram essas 12 dezenas, eu vou selecionar elas. Foram, foram as dezenas que eu não selecionei antes e vou gerar jogos. Então esse daqui são os meus 13 jogos. E agora eu vou, eu vou, eu vou passar esses 13 jogos aqui para uma planilha para a gente ver se ele pegou alguma pontuação. Pronto, pessoal. Então, eu passei aqui ó, do jogo 1 ao jogo 13. Foram esses os jogos gerados. E foram essas as dezenas que eu utilizei. Tá bom? Agora, eu vou olhar o último resultado da loteria. Então, esse resultado aqui é o 1897. E eu coloquei ele aqui em cima. Tá vendo? Então, esse daqui é o resultado anterior, em verde. As dezenas que eu utilizei. Nas minhas 13, certo? E lembrando, tá? Que você só precisa acertar 3 dezenas dessas 13. Se você acertar 3 dezenas das 13, você já garante resultados na loteria. Então vamos começar aqui com os jogos, tá? Vamos lá. Número 1, deixa eu ver se eu acertei o número 1 aqui. Nesse primeiro jogo, não, não acertei. Número 3, também não. Número 4. Nada. Já errei 3. Esse jogo aqui não tem chance de estar de tá levando alguma premiação. Mas vamos lá. 5. Vou colocar algumas cores aqui. Põe vermelho. 5 acertei. 7 e 17. Beleza? Esse jogo aqui eu acertei só 12. Então eu vou colocar aqui. Ó, 12. Acertei 12. Então vamos ver no próximo resultado aqui. 1. Um. Acertei o um. 1. 3, não tem. Até aqui, ó, ele gera jogos idênticos, tá? São 12 fixas. Então, eu sei que aqui dentro dessas 12 fixas, eu tenho 12 pontos. Eu vou analisar esses três últimos. Se eu acertar qualquer número desses três últimos, eu já tenho um jogo com 13 pontos. Por exemplo, aqui eu acertei o 1. Esse jogo tem 13 pontos. Aqui eu acertei... O 3 e o 4. Esse jogo tem 14 pontos. Não acertei nenhum. Não acertei nenhum. Nada. Nada. Dou tudo 12. Tudo 12. Aqui 13. Porque eu acertei o 3. Aqui 1 e 4. 14 pontos. Aqui mais 13 pontos. E aqui 1 e 3. Mais 14 pontos. Então eu fiz 1, 2, 3 jogos com 14. E três jogos com 13 só de acertar três dezenas dessas 13 que eu selecionei aqui no jogo com você. E olha só que interessante. Se eu olhar o resultado real aqui no site da Caixa, concurso 1897, olha quantos acertos tiveram com 14 pontos. 346 apostas. E isso, ou seja, 346 pessoas ganharam com 14 pontos. Você está vendo esse aumento de pessoas ganhando com 14 pontos? Não é algo aleatório. A partir do momento que a gente começou a utilizar esse sistema, aumentou o número de acertos em 14 pontos. Você pode olhar em todos os jogos aí. Pessoas estão ganhando mais com 14 pontos e muitas pessoas estão ganhando com 13. Por quê? Porque o sistema gera muitos jogos, muitos resultados para quem acerta 3 de 13 dezenas escolhidas. Eu sei que é uma oportunidade de ouro e isso faz com que eu tenha que te dar duas notícias. Uma boa e uma ruim. A boa é que você provavelmente ficou com dúvidas sobre como analisar os resultados anteriores e como ter acesso a esse sistema. Então eu decidi liberar esse site e o conteúdo explicando toda a parte da análise para você. A notícia ruim é que esse site não foi feito para ter muito público. Apenas eu e meu grupo de Loto Fácil temos acesso, então não pode ter muita pessoa acessando ao mesmo tempo. Por isso eu vou ter que restringir. Quem pode acessar e quem não pode. Então, para finalizar esse vídeo, se você quer ter acesso aos vídeos exclusivos sobre análise avançada dos resultados da Loto Fácil e acesso ao sistema que pega essa análise e gera os 13 jogos da forma correta e vitoriosa, clica no botão aqui abaixo, que provavelmente essa oportunidade acaba hoje. Então, eu vou ter que te encontrar dentro do sistema. Um forte abraço.